Chegamos ao fim do We Experience. O último capítulo da nossa série traz os ensinamentos do quinto módulo, a apresentação dos projetos individuais e o desafio coletivo. Confere aí os últimos passos do programa da Wilinka. Nós estamos trabalhando o módulo de impacto social com o e Experience, que é um módulo que enxerga a possibilidade de aplicação dos projetos da Wilinca e outros projetos paralelos, pensando também no que a gente pode gerar de impacto social e ambiental, mesmo que as organizações, que as empresas, que os empreendimentos não tenham o core business de gerar impacto, não nasçam com esse propósito, como que a gente pode mostrar para o empreendedor que ele pode gerar algum resultado transversal à atividade dele. E sempre tentando levar para esse Projetos, a visão de inovação e de que eles podem cada vez mais se autossustentar, buscar uma independência, um empoderamento, mas mostrando também para os empreendimentos e para os empreendedores, para as empresas, que um gatilho inicial, um apoio, uma preocupação de que nós somos o motor que pode desenvolver a sociedade e o meio ambiente de uma forma sustentável. A gente viu principalmente que as empresas elas podem reverter o lucro delas, tipo, para realmente impactar. A sociedade que elas estão inseridas. Então não necessariamente uma empresa vai pensar só no lucro, na lucratividade. Ela vai realmente reverter esse lucro para que ela seja sustentável e também fazer entender que um negócio de impacto ele é sustentável. Ele pode, Você pode ganhar dinheiro gerando impacto, entendeu? Eu não conseguia ver no meu projeto uma coisa sustentável no sentido de monetização. Para mim não fazia sentido monetizar uma coisa que eu preciso que seja feita. Então eu consegui entender a partir desse módulo que a monetização é necessária para que eu possa conseguir conseguir girar o meu negócio de forma simples e sustentável. Que ele se sustente, assim, no sentido de dinheiro também. Depois do módulo Impacto Social, chegou o momento de trabalhar e apresentar os seus projetos individuais. Como eles vão impactar os seus ecossistemas? a gente está terminando os projetos individuais, a gente está fazendo essa entrega e hoje é justamente essa, as apresentações que estão ocorrendo nesse auditório, então cada um tem cinco minutos para apresentar o seu projeto de forma que seja esclarecedora do que, que você vai fazer, o que como você vai impactar seu ecossistema, como você vai utilizar a rede da WeLink e assim, qual é o seu protagonismo quando você voltar para sua casa. Foi algo bem construtivo, cada módulo foi dando uma visão melhor para nós e do nosso projeto, então... Seja do autoconhecimento para saber com o que, que a gente queria trabalhar, com o que, que a gente quer desenvolver, o ecossistema para a gente entender como é que como que está o nosso ecossistema e a interação aqui com todas as empresas de BH, Coworking e todas as iniciativas que nós tivemos contatos deram essa base para que a gente estruturasse o nosso projeto de forma que pudesse impactar o máximo possível no nosso ecossistema. A questão que eu que eu vejo é que cada um precisa se posicionar, primeiramente a sua comunidade, para começar a trabalhar esses projetos. Assim como a proposta de alguns foram de ser community leaders e ser líderes da comunidade, então há um todo um projeto de posicionamento para depois começar a trabalhar essa questão. Então o que eu vejo é isso. Nós estamos capacitados para ser líderes. Qual legado esses 10 jovens deixam para BH? Confira o que eles desenvolveram para o desafio coletivo. Foi proposto pra gente né, o desafio de impactar a praça Rui Barbosa. Então o que, que a gente propôs? Fazer uma parceria de repente com o Cid, né? O Cid Vinta, para impactar essa, essa praça. Seja começando ela com a revitalização dessa praça né, e depois propor ações. Seja de culturais, seja trazendo o microprodutor para dentro dessa praça. Promover mesmo a interação dessas pessoas que usufruem essa praça ou passam por ali. né? Tem bastante comércio também. Trazer esse comércio para estar tá, é, movimentando essa praça. Dando oportunidade para esses empreendedores, microempreendedores, estar tá expondo os produtos deles. É reunir esses talentos, capacitá-los também a partir de parcerias com órgãos que movem o empreendedorismo, a inovação, auxiliar eles na construção da inovação no próprio negócio deles. E é isso. O iExperience chegou ao fim. Agora, depois de 10 semanas de atividades, os participantes estão preparados para voltar para suas casas e transformar os seus ecossistemas.